Olá, é uma excelente pergunta. É... Usar os parâmetros dimensionais que temos por meio dos nossos sentidos e nossas referências é algo complexo para o entendimento do que é ou pode ser o universo. Até mesmo a ideia de interação aqui na superfície terrestre em meio à atmosfera que é, um oceano, que é um oceano de, de oxigênio e diversas outras hum, substâncias, né? Todo, todo, esse, todo campo de interação em meio à a, a nossa percepção se baseia na ideia de gravidade e interação como algo que existe em cima, embaixo, ao lado... À frente, atrás de, ou etc. Primeiro, nós precisamos ter de forma clara o que é a nossa referência, aferência e a nossa percepção. E como nós fazemos isso para que possamos abstrair esses fatores e ter esses fatores de percepção e esses modelos de percepção como fatores e padrões a serem levados em consideração na análise do que é o universo o universo por definição é a união dos versos, é como se nós estivéssemos duas folhas folhas sulfite, A4 mesmo e nós uníssemos as partes que nós não percebemos dessas folhas nós uníssemos as partes subjetivas, os versos dessas folhas, em uma dobra dimensional, onde cada dimensão afere uma nova dobra em meio ao que chamamos de espaço. Mesmo o suposto espaço vazio que permeia os planetas, as estrelas e o universo sideral, não é vazio, ele é composto por inúmeras partículas e substâncias do, das quais estão, de fato, subinstanciadas as nossas percepções dos sentidos. Por meio da tecnologia, nós temos condições de perceber essas interações e essas funções, mas mesmo as percepções devem ser elaboradas baseando no modelo de percepção e como percebemos o universo à nossa volta. É como achar que o que nós percebemos é sobre sua totalidade, a existência, mas nós percebemos uma fração da existência diante dos nossos sentidos. Claramente temos ah, evidência no espectro da luz, por exemplo, onde a luz visível é um pequeno espectro da luz... E a função de onda, da luz, equivale a muito mais informações do que nós percebemos. E as técnicas lógicas, por meio da matemática, sempre oferecem fatores e condições das quais nós podemos elaborar maior profundidade e subjetividade. Sendo essas dimensões dobras subjetivas do universo, o infinito é possível entre dois pontos. E isso reflete a, a grandeza da subjetividade do universo, em referência ou comparação à grandeza do macroverso, que é o que nós percebemos e olhamos de forma abismada, pois em comparação de grandezas. Até mesmo o nosso Sol, o nosso sistema solar é ínfimo... Em comparação ao universo visível... E dizem que o universo visível... Equivale a uma pequena fração do universo em si... E isso já nos coloca... Numa perspectiva... Hum, surpreendente... Uma perspectiva contemplativa... E, a meu ver, é uma grande honra poder contemplar tamanha grandiosidade, tanto no macro ou no micro. Foi uma excelente pergunta, espero ter respondido e fica com Deus. Até breve.